Grinária. DJ, solta no alto Falei com a equipe Peguei meu jeep Não dá chilique Veja meu clipe Peguei meu ice Fui pra Sergipe, quebrei a estipe Se emancipe, trabalho em equipe Chamo o Felipe, não se constipe Se antecipe, não se dissipe Venha comigo, eu faço meu prato Cresço meus bíceps Não faço falso, não faço crossfit Eu vou embora, tocou meu bip esgrime sem time, lute sublime Não desanime com esse crime Não se mime com essa vitrine Vamos embora, deixa pra lá Pega meu carro, vamos surfar essa é minha missão, podia sair Mas resolvi ficar e sanar Avacalhar com toda essa merda a Polícia corrupta, não vai acabar Eu tô no asfalto, não faço contrato Não me exalto, nesse planalto Basalto e cobalto, venho aqui e ressalto Senado e Brasília, pior que assalto Parecia um rubi, era sair Bati e corri, falei com o tupi, concluí Não era o meu auge, pajete e um auge Dei um sorriso, tudo cresce, não se adormece Destino é você que faz e acontece Racha minha cara, vergonha na cara, mas meu DIN só regrandece, hoje é inicial, me deixa feliz, sinto o cheiro do jasmim rega aqui, rega ali Ergue mais um clone, no meu quintal, foda-se meu filme, eu quero minha voz Cobalto e Planalto, um time feroz, por isso ressalto, só tem ladrão Lá em Brasília, no Brasil algoz DJ, solta no alto, falei com a equipe, peguei meu jeep, não da Chilique. Veja meu clipe, peguei meu ice, fui pra ser jeep, quebrei a steep, se emancipe Trabalho em equipe, chamo Felipe Não se constipe, se antecipe Não se dissipe, venha comigo Foi só dar um grande toque Vai me deixando mais sutil Foi como se tivesse tomado um choque Tô crescendo menos infantil Foi só dar um grande toque Vai me deixando mais sutil Foi como se tivesse tomado um choque Tô crescendo menos, governo infantil, desleixo do Brasil Tá com projetos nesse canil Pra melhorar esse senil Cultura do estupro senhorio Cheio de fuzil, estado febril Cheio de imbecil nesse país Baronil, perfil hostil, pernil gentil. Onde o dinheiro sumiu, babando o ovo mercantil. A classe baixa, estudantil. Paciência e calmo, amanhã é infinito. Vamos sair ardil, macio e calmo, gentil. Famílias corruptos, infantil. Perfil de homem, mulheril. Deputados, parlamento, viu? Foda-se! Foi só dar um grande toque. Vai me deixando mais sotil.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 o green.